Há muito tempo, havia uma civilização avançada em algum lugar no Universo. Muitos anos depois... Pai, é como a minha mãe disse, se ficarmos muito tempo respirando esse gás, também seremos afetados. Mas, eu cortei ele em dois, com a minha espada, e ele não morreu? Mas, como isso pode ser possível? Há quanto tempo, não acho? <risos> Fico feliz em poder revê-los. Slug! Você não tem noção de quanto eu odeio os por terem me matado? <risos> o que eles são imortais? Oh, creio que estejam acabados. Vocês vão desaparecer para sempre! Adeus! Oh,